Ó, tem gente que fala assim, olha, eu não tenho cartão. É, então, o motivo aqui de você não ter cartão, ele pode ser dois aqui. Você não tem cartão porque você não quer ter um cartão ou porque você acha que não pode ter um cartão. Então, é muito importante ficar claro para você, porque se você não quer ter, tudo bem. Então, tenha consciência de que você está perdendo dinheiro. Como a gente sempre fala aqui, você pode gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia e através do limite do seu cartão de crédito. Ok, se você estiver consciente, estiver é, sensibilizado de que isso para você não faz sentido, ótimo, que você não precisa, tá ok, tudo bem. Agora, se você não tem um cartão porque acha que não pode ter, aí sim você está é, vacilando aqui, ó, não cometa esse erro. Se você não acha que não pode ter, a única forma de tirar essa dúvida é ir atrás de um cartão, procurar o seu banco, o seu gerente, para que você é, consiga aí, ter esse cartão.